Tenho experiência como professora do ensino superior presencial e à distância e espero colaborar com o seu aprendizado nesse semestre que se inicia. Formalmente, essa disciplina tem como objetivos compreender os estilos de programação, compreender os elementos de um projeto de página web, compreender os fundamentos de linguagens de marcação e de scripting, compreender a criação de formulários e frames, conhecer as linguagens de programação para desenvolvimento de sistemas web,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 Lembre-se que o trabalho principal de sua aprendizagem está na realização das tarefas individuais e em grupo. Finalizo desejando-lhe um bom semestre de muitos estudos e de muita aprendizagem.